Fala aí guerreiros e guerreiras, soldado aqui, novamente trazendo para vocês mais um roletando na nossa saga aí do Dia das Bruxas, dessa vez é na caixa DDB 2016. Soldado, eu não sei o que você está falando, aonde você está arrumando essas caixas? Assista o cardzinho aqui ó, vem aqui em cima aqui, coletando nas caixas, né, que durante essa semana, durante as últimas semanas do mês de outubro, né, vai estar disponível no mercado negro aqui do Crossfire AL, as caixas DDB 2000, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, tá bom? Então, se você não quer perder, ativa o sininho, se inscreva no canal aí agora, deixa o seu like para você não perder nenhum ouro coletando nessas caixas, para você não perder e esquecer de comprar também. Se você quer fechar o kit, né DDB, alguma, alguma arma que você roletou no passado e não ganhou, então fica ali fica ali dinheiro. Para você que é novo, seja bem-vindo, se inscreve. Para você que é antigo, deixa aquele like para ficar boneco, mostre o seu eixo. E compartilha para com um amigo seu chupa bife, tá bom? Vamos lá! Vamos lá, soldado! Como assim? Não tô entendendo nada! Então, gente, então, como vocês viram, né? Alguns viram, outros não, né? Foi falado no Conexão uh, deste mês, né? De outubro de 2019, que algumas caixas do mercado negro é das bruxas da, das edições passadas, 2013, 2013. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, iriam retornar né, ao mercado negro durante as últimas semanas do mês de outubro, né? É, entre aí, ó, depois do dia 20 adiante, né? Então, fica ligadinho que essas armas vão estar aí disponíveis no mercado negro, tá? E vai estar sozana, so, é, sazonal, so, é, sazonalmente. Como assim, soldado? O que quer dizer sazonal? Quer dizer que essas armas vão aparecer no mercado negro, vão ficar aí entre dois a três dias e depois vão sair para outras caixas vir. Né? Então vai ser assim, tipo, um dia vai estar tá a DDB 2013. Aí vai passar três dias, depois vai vir outra DDB, e assim vai. Entendeu? Então fica ligadinho, porque se você quer roletar nessas caixas, você tem que ficar ligado aqui nas redes sociais, aqui no Facebook do boneco. Também no Facebook oficial da Z8 da do Crossfire. Porque eu vou estar avisando quando essas armas vai estar disponível no mercado negro. Tá bom? Então já tem esse videozinho aqui para vocês ficarem maroto. Para vocês verem como é que tá, para vocês terem uma noção de como é que tá essas caixas. Se tá bom, se tá ruim, se tá boneco, se tá. Não sei. Então é isso, tá bom? E se você quiser comprar aquele cast, se você quiser garantir essas caixas, lembrando para vocês que. ZP rápido, fácil, cá na hora, sem demora, sem complicação. O link vai estar tá aqui na descrição. É o nosso parceiro e amigo Zé Louco ZP, tá bom, gente? Chega lá e fala, Zé! Vem comprar através do soldado, vem pelo soldado. Se você falar que veio pelo soldado, é, você vai estar tá participando lá no fim, do, no fim da semana, né? Todo fim de, de semana, todo fim de mês tem sorteio lá para todos aqueles que comprarem. ZP, comprar qualquer cash lá no Zé, tá? Vão estar tá participando de sorteios semanais. Então, além de você ganhar, né? Você comprar lá e a pessoa final de semana você tá lá de boa. Chega mais mensagem assim, lá, oh, ó. Parabéns, você ganhou tanto de cash sem tá esperando é muito bom, né? Então, confere lá, vai lá no Zé, pergunta como é que funciona. É só você comprar qualquer valor, você já vai estar tá participando. Tá bom, meus queridos? Meus queridos, então é isso. É, rapaz, isso aqui tá punk. Deixa eu mudar aqui. Deixa eu pro. De Eita, cheio. Deixa eu ir logo pro. Vamos pro Guerra na céu, Porque o negócio aqui tá guerra mesmo. O negócio que já foi 90. Vou colocar vintão aqui. Vintão. Vintão. Vem que vem. Vem, neném. Vem que eu tô boneco também. Vamos ver se vai ganhar alguma coisa. Não lembro das. Da, não lembro. Não lembro. Quais armas veio Nessa casa das duas Mas tomar que a gente ganhe alguma aqui para vocês verem, mas provavelmente vai estar na capa Vai estar no thumbnail desse vídeo e Depois eu vou ver Provavelmente provavelmente. Vamos lá, tô ficando com medo Ó, Já foram é, 70 caixas E até agora nada Nada, só, só vem aqui na titela Só bate na trave O tiro, veio, o tiro tá falhando o um tiro vem machucado. Tô ficando com medo É boneco de gelo Tá osso, vamos Bora Bora Caramba Caramba É É O mercado negro não está com a minha cara ultimamente Eu não sei o que está acontecendo gente ele não, ele, não, ele não está gostando mais de mim, está complicado. Ultimamente está complicado. Ganhar alguma coisa aqui o boneco. O boneco ultimamente está passando muito mal. Muito mal nesse mercado. Estou ficando com medo. Hum. Será que é porque eu não falei vem que vem? Vem neném, vem a ddb que o boneco não tem, pode ser, pode ser que era isso, vamos ver. Nossa, tô parecendo aquela, aquela sombancelha de, de taturana, sabe, tá quase grudando na outra. Você tá maluco, você tá maluco, bufapinga, o chupa bife, o xerapeido. Vamos lá, aí. olha o menor passando a minhão aí na rua. Morar na quebrada é terrível, né? Esse caras parece que é doente. Se os cara arrancam o escapamento da moto, não nem na rua, velho. não entendo, não entendo. Eu não entendo. Eu quero saber qual, qual que é a graça. Se vocês puderem me falar qual que é a graça, vocês colocam aqui no comentário. Ou é só para deixar o povo nervoso mesmo? Deve ser, né? Deve ser. deve ser, Deve ser algum jogador de crossfire aí correndo de moto aí. No mínimo. No mínimo. mas tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Tô Ficando com medo, é bom, né? Pô, vem do lado, né? Para depois, é, pra, é, pra, é pra, não, vem aqui logo, ó. É pra castigar, né? É pra castigar lá. Vem aqui, mas não vem aqui, ó. Lá, Pô, tá de sacanagem aqui, ó. Que agora vem, ó, ó, ó. Tô ficando com medo rapaz essa DDB tá o okay, que? tá punk tomara que venha agora, né? não é possível ó oh. tá, vem mas demora vem mas demora, é ruim vir. tá maluco o que, que tá acontecendo com essas caixas o que, que tá acontecendo com esse mercado mano? eu não entendo o que acontece o que passa, o que passa aí, mano ele passa manito, que que passa? Gente. Olha, tá terrível gente, tá terrível cara, não sei o que tá acontecendo Mercado Negro, ó, urubu, vou colocar logo 31 no automático, vem que vem, vem neném, se não vem urubu também é bom que o pessoal já não compra, pô, eu não tô ganhando, eu com 150 caixas não tô ganhando, não é possível, é fake as castas, tá escastou o gomo meu. tá, tá, eu sei não, hein, das bruxas. Não sei não, hein. E eu não sei não, hein. eu não sei não. Tô ficando com medo. Uh, pô, tem que vir pelo menos uma. Pelo menos uma, vai. Um, um parceiro! uma oh, bateiro. Oh, catinha. Oh, oh. Ai. Tô ficando com medo. É agora, pô, já era, não vem agora, não vem mais não, já perdi as, já perdi as, a esperança, Então vai a ela, não vem, não vem mais não, não vem, não vem mais não, corubo, ah, tô nem aí também. não quero mais não. tá de sacanagem, pô. 150 caixas, tá maluco, tá maluco, que isso, que isso, isso é deselegante, Totalmente elegante. olha, tô ficando com medo, tem dinheiro Falta cinco. Falta cinco. É agora. Na última. Vem que vem. Vem neném. Não me engana que eu não gosto também. Nossa. Eita. 150 caixas, parabéns Parabéns por quê? Eu não tô entendendo, porque eu sou besta? Porque eu, eu roletei 150 caixas, não ganhei bolufa nenhuma Deve ser isso, né? O parabéns que eles dão, deve ser isso, né? Comprar adicional um cacete Tá maluco? Pô, 150 caixas Da 2016 e não ganhei nada Então lembro se pessoal Lembra, porque roletar no mercado negro, nessas caixas de da bruxa que voltou aí, tá uma guerra. Ri mesmo. Ui. Tô triste.